seu meu irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por você já estar aí na nossa lição número 8. Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoin. -E, e estamos há mais de 19 anos dando curso de teologia e ministrando, na verdade, há mais de 30 anos. E muito obrigado por você estar aí. Se você não está inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, compartilhe e abençoe vidas. Vamos lá, hoje é a lição número oito, o ensino de Jesus sobre a oração. Quando nós lemos esse, esse texto, nós temos nosso texto áureo, que é Mateus 6, 7, que diz, E orando, não useis devãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Mateus 6, versículo 7. A verdade aplicada diz, por intermédio da oração, cultivamos o relacionamento com Deus e expressamos a nossa dependência e interesse em glorificar o seu nome em nosso viver. Temos três objetivos, apresentar o modelo da oração do Pai, então você vai ver aqui o modelo da oração do Pai, vamos explicar a primeira parte da oração, Deus e sua glória, e depois mostrar as nossas necessidades e carências, tá? O texto de referência é Mateus 6, versículo 9 ao 13, né? que é a oração do Pai Nosso. Por favor, você lê aí, eu já vou para o um comentário. Na nossa introdução diz assim, orar é conversar com Deus. Por intermédio da oração, louvamos o seu santo nome, o santo nome do Senhor. Pedimos perdão por nossas falhas, agradecemos o que Ele nos concede e faz por nós e em nós e falamos como estamos nos sentindo. Interessante o texto, né, é, aqui na né, nossa introdução, porque diz orar e conversar. Né? Então, como é que você dialoga, conversa com alguém? Né? Você conversa com a pessoa a que você estima gritando, voz natural? É, se fechando, não compartilhando ou compartilhando, né? As tuas emoções, sentimentos, como você conversa com a pessoa que você estima, que você respeita. Orar é conversar com Deus. Então, aqui nós vamos ver, tá? Nesse, nesta nossa lição, né? Que há uma forma de nós orarmos, tá? Ó, aqui nós não temos um algo para ser repetido meramente, tá? Nós temos um padrão, nós temos uma estrutura de oração, aqui tá? nós podemos trocar as palavras, mas a estrutura permanece, tá? É como você é, pegar, né? Uma, uma casa, né? Deixe as colunas e você pode colocar na parede do material que você quiser, tá? Mas a estrutura permanece. Então, vamos lá. <coughs> Na primeira parte, temos a oração modelo dos discípulos de Cristo. E nós temos três pontos. Ensinar-nos a orar, a oração em sua ordem e do Pai para os filhos. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, já está repleta de bons ensinamentos né, acerca da pessoa de Deus, é, daqueles que o adoram e das formas de achegar-se a ele. É, então, nós vamos ver aqui algumas alguns ensinamentos muito preciosos. Veja, nos dois evangelhos, onde o Pai Nosso é mencionado, Jesus ensina a maneira correta de orar, né? a relação com Deus, que segundo as crenças judaicas aos judias, regia tudo que existe. Isso é, é fantástico, né? Então, o povo judeu né, que foi é, veio à existência como povo pela ação especificamente de Deus, eu creio que você deve se lembrar disso, quando Deus chama Abraão, né, ele tem uma esposa que é a Sara, mas ela é estéreo. Mesmo Deus fazendo a promessa, demora mais ou menos 24 a 25 anos, né, quando Abraão recebe a promessa, está com 75 e quando a promessa vem à tona, está com 99 para sim. Então, aí você cumpre a promessa. Só que é, é, Abraão disse, né, senhor, eu já sou avançado em idade. E o autor dos Hebreus disse que Abraão não tinha mais condições de gerar filhos. E também Sara, que está com 90 anos, além disse o texto que já tinha parado o costume das mulheres, né, também é estéreo. Mas Deus faz que nasça o filho da promessa. E por isso é, eu estou dizendo né, que a nação judaica, né, israelita, ela vem à existência pela ação de Deus. Então, para eles, a relação com Deus tá, rege tudo o que existe. Porque eles sabem... Né, que quando inicia né, toda a história da nação, é resultado da, do relacionamento desse povo com Deus, ali Abraão, né, que o pai Abraão. Então, esse é um ponto muito importante nós compreendermos, tá? É, que eu tenha consciência, plenamente consciente, tá? que. É, Deus, né, quando vou me relacionar com Ele, eu sei que a minha oração né, vai fazer com que todas as coisas estejam regidas por Deus. Ensina um caminho que facilita o diálogo com Deus, a quem Jesus chama de Pai. Então, vai nos ensinar a ter uma postura de relacionamento não como meras criaturas, mas como filhos de Deus herdeiros de Deus, coerdeiros com Cristo. Então, isso aqui é de suma importância, essa forma nova né, que Jesus nos apresenta. Vamos lá, oração em sua ordem. A oração está dividida em duas partes. A primeira metade se refere à glória de Deus, tá? o seu nome, o reino, a vontade de Deus. né? E a outra metade trata das nossas necessidades e problemas pessoais, tá? Então, é, quando você vê a oração do Pai Nosso, né, Tem essas duas partes, tá bom? Veja, é, nessa ordem, né? Nos apresenta, primeiro nos apresenta Deus como um pai, um Deus que tem um nome santo e que deseja que seu reino se estabeleça na terra juntamente com sua vontade. Então, aqui, essa forma que Jesus nos apresenta, né? Essas duas ordens, tá? Logo, nós entendemos aqui que isso é um princípio, tá? Então, você vai perceber tá? que Jesus sempre enfatiza que as coisas inferiores aqui da Terra, né? Inferiores no, no na forma que eu digo, não é porque valem menos, Tá? mas porque aqui são resultados. Né? E quando fala de, das questões invisíveis, são questões fonte. Né? O eterno, a eternidade, o perfeito está aqui em cima e embaixo é o resultado desses fatores né? es, é, espirituais, fatores invisíveis. Então, é, disse assim: vocês vão ter um relacionamento primeiro, vão cuidar do relacionamento aqui em cima, tá? Com seu pai, que é santo, tá? E que deseja que o seu reino se estabeleça na terra, né? E assim, é claro, onde existe um reino, né? tem submissão, que seria a sua vontade. Na segunda parte, nos coloca três necessidades essenciais do ser humano das esferas. Do, uh, aliás, das três esferas tá? do seu tempo Então, primeiro trata dessa parte né? é superior E depois da parte inferior Veja, é, nos fala do pão né? é, Que é no tempo presente né? dai nos o pão de cada dia É né? hoje que eu preciso comer né? Isso nos fala do tempo presente E também se perdoa-nos os pecados Isso já é o passado, né? de alguma forma o cristão né acaba pecando às vezes peca quando até não faz nada né quando você pode ajudar e não ajuda disse o apóstolo Tiago nos pecados tá então é quando fala do passado fala ou do perdão ele está falando de algo que aconteceu tá eu preciso do perdão de Deus e também nos fala da ajuda na tentação, mas livra-nos do mal. se é algo do futuro. É, em Mateus 6, 11 ao 13, você vai ver esse texto, né? É, está no caso, no caso da nossa revista mesmo, ok? O texto de é referência. Então, é muito interessante como Jesus organiza as coisas. tá é Deus, ele está pronto. tá Ele sempre está presente. Tanto aqui no presente, quanto no passado, quanto no futuro. Ele está presente em todos os tempos e por isso ele pode tratar de todos os tempos de nossa vida. 1.3, é, um do Pai para os filhos. Esse modelo de oração foi dado por Jesus, é, por Jesus Cristo, para combater as vãs repetições feitas pelos fariseus. A invocação inicial começa com os discípulos, chamando a Deus de pai. Olha só, não era normal, tá? Dentro do contexto judaico, né? É, não era normal que alguém né? é, se dirigisse a Deus né? como pai, tá? Isso aqui, para os judeus, é novidade muito grande, né? E, às vezes, eles mesmo não querem aceitar isto, né? É, quando Jesus disse que ele é né, filho de Deus, né, eles vão pegar pedras, tentar apedrejá lo tá? Então, a invocação inicial começa com os discípulos chamando a Deus de pai. Ou seja, você tem um relacionamento é, especial, tá? É isso que está denotando, né? Quem é filho dentro de casa, né? Ele se ele for comer um pão, se for comer uma fruta, né? Ele não fica pedindo, é, assim, eu por favor, me dá um, um pãozinho, né? Me dá é, uma banana, uma maçã, né? Não, é, ele simplesmente vai e pega. Há um relacionamento que estamos falando de relacionamento. Se Deus é teu pai, logo você deve desfrutar o estado de filho. Isso é interessante, é, porque a Bíblia nos mostra na parábola do filho pródigo, conhecido famosamente, mas alguns teólogos dizem que deveria ser parábola do pai compassivo, que os dois filhos, é, eles não têm consciência do seu estado de filho, não desfrutam, tá? e antes né, eles se colocam como servos, como escravos, Tá? e isso é, dificulta o relacionamento né? então você vai ver que o filho né é, que sai de casa lá no chiqueiro lá no lama né ele cai a consciência né ele percebe assim tá Diz assim na casa de meu pai nossa aí vem essa essência de, de ele se sentir filho tá e o outro filho que estava em casa, quando o filho pródigo volta, né? é, ele reclama para o pai, disse diz assim, há tanto tempo eu te sirvo, olha só, eu estou servindo. Né? Ele se enxerga como servo. Quais são, quais são as primeiras palavras do pai? É corrigir essa visão. Diz assim, filho, né? tudo que eu tenho é teu. Tá? Ou seja, você não está desfrutando o estado de filho. Desfruta isso, né? Quantos novilhos já cresceram, morreram e você não comeu e está reclamando de um calvitinho? Tudo que eu tenho é teu, tá? Então, essa consciência de é uma importância. Deus é sua glória, né? Pai nós que está no céu santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade veja a primeira parte da oração é seguida de três detalhes importantes a paternidade o nome santo de Deus e o estabelecimento de sua vontade e é em Jesus tá que o relacionamento pai filho e entre o criador santo e suas criaturas pecadoras é celebrado de modo incrivelmente elevado e próximo né é Pai Nosso Tá? Agora, uma coisa muito importante aqui, tá não é eu só reconhecer que eu sou filho, mas também reconhecer que ele é meu pai. Tá? E isso é bonito quando Jesus coloca né, em Mateus 6, né, porque é, ele vai comparar, né, ele vai mostrar né, que se você tem um pai, você deve se diferenciar da criatura. Tá, agora, não comparando o filho com o cérebro, mas com a criatura. Porque Jesus disse assim, olha aí para as aves. Né? O vosso pai cuida. Então, é teu pai. Tá? Então, reconheça que você tem um pai que cuida. Tá? O vosso pai. Você acorda para a realidade. Tá? Não basta você ter consciência que tem um pai, mas você precisa... Né? Vivenciar isto, você precisa desfrutar esse estado. Por quê? Porque quando você entende que você tem um pai, você sabe que está cuidando, que não vai faltar as coisas necessárias. Você deve ter pai, você deve ter percebido, com a criancinha, por exemplo, estava com um ano, dois anos, três anos, até um pouco mais, né? Ela não fica preocupada, será que amanhã vai ter pão? Será que amanhã vai ter leite? Não, simplesmente, né? Ele descansa, Não está nem passa na sua cabeça que vai faltar algo porque tem um pai, ok? Bom, santificado seja é o teu nome, Deus é o nosso pai que está nos céus e nós se combinam o amor e a santidade. Deus revelou sua natureza sob nomes diferentes, e ele é tão inefável que um só, um só nome, no caso, não expressa toda a sua grandeza e glória. Veja, é, Deus é Pai é, tá? mas também nele se combina o amor e a santidade, ou seja, reverência, né? respeito, honra, para com esse pai, né? Tem momentos que Deus, ele questiona Israel, diz assim, vocês me chamam de pai, onde está minha honra, tá? E isso é interessante que nós percebamos, tá? Porque santificado seja teu nome, ou seja, ou seja está dizendo, me dá um respeito, uma honra diferenciada, tá? É, você lembra que a palavra santo, né? É se afastar de, para, ir em direção a. Né? Ou seja, eu reconheço que Deus é santo e dou um tratamento especial, um reconhecimento especial, uma honra. E Deus revela a sua natureza sobre nomes diferentes. tá? Então era bem, bem comum isto, e assim, bem claramente né, dentro do contexto judaico, que o nome né, ele, é, se confunde com a pessoa. É, e, É claro, isso é identidade, né? Se eu pergunto para você é, qual é o teu nome, né? Você vai responder, né? Então, quando você fala teu nome, é tua identidade. tá Deus, é, na Bíblia, não tem um nome só, né? Para mostrar a sua identidade, mas ele vai falar vários nomes. Por exemplo, o YHVH, né? O Senhor que peleja por você, né? ou oh, Jeová Rapha, né, Senhor é, é quem te cura, né? Ou oh, sinal Jeová Rá, né? Que é o Senhor meu pastor. Então tem Deus se mostra de várias formas tá? para que nós entendamos que nós temos um Pai que cuida do todo, tá? Ele cuida de todas as áreas da nossa vida, né? E, e isso nos faz o quê? descansar, ok? 2.3, venha teu reino, seja feita a tua vontade. A oração ensinada por Jesus inclui o estabelecimento do reino aqui na terra, onde a vontade soberana de Deus deve unir-se, né? ou deve unir seus e terra. Né? E o comentário bíblico o Pentecostal nos diz que essa expressão venha teu reino, né? Fixa o tom claramente escatológico. Então vamos entender. Veja. Quando, na oração do Pai Nosso, né, oramos, venha o teu reino, seja é feita a tua vontade. né, Eu gosto de uma explicação de Lois né, que disse né, que quando eu chamo, venha o teu reino, eu estou invocando isso na minha vida. E seja é feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, está dizendo, eu me submeto a fazer a vontade do Pai antes de né, que a vontade de Deus se, seja feito aqui, nos outros, né, deve ser na minha vida. Né? Teu reino né, se manifesta na minha vida quando eu me sujeito à tua vontade. Né? E é claro, o cunho escatológico é futuramente, né? Paulo diz que todo joelho se dobrará. Tá? Então, no futuro, tá, todos vão reconhecer o reino do nosso Senhor e Cristo. É, necessidades, nossas necessidades e carências, o pão nosso de cada dia, o perdão de nossas dívidas é livrar-nos do mal. A segunda parte da oração é seguida por mais três detalhes importantes, a provisão de Deus, a pureza pessoal e a proteção divina. É, veja, quando fala o pão nosso, né, é orar pelo pão cotidiano é viver em total confiança na provisão de Deus. Israel havia aprendido essa lição, como o um maná no deserto. É Todos os dias eles recebiam maná, sem ansiedade, né? Com paz, isso ah, aí eu acrescentei, né? Porque aí é, o texto de Salmo 78, 25, né? Tanto na revista corrigida como a última parte na NDI, né? Cada um comeu o pão dos, dos poderosos e ele lhes mandou comida com abundância, diz na Revista Corrigida, e na NVI diz a vontade, tá? Aí depois você lê esses testes, Mateus 6:34, Filipenses 4:6, Veja, então, quando nós oramos pelo pão do dia, né, pão nosso, pai nosso, né, é, seja feita a tua vontade, né? Nós estamos pedindo, né? E daí nos supondo de cada dia, ou seja, não precisa pedir para a semana toda, né? É cada dia. Né? É interessante porque essa questão de todos os dias né? mostra a provisão de Deus. Né? E Israel aprendeu isso no deserto. É interessante quando nós, né? É, nos sujeitamos tá, intencionalmente a um estado né, onde nós dependemos plenamente de Deus. Né? Se eu não me sujeito, né, as circunstâncias vêm né, e eu acabo indo para um estado né, onde eu só dependo de Deus. Né? Porque no deserto aqui nos vemos, né? quando Israel está no deserto, tá, eles não têm... Em quem confiar para ter pão a não ser em Deus? Ou eles confiam que Deus vai suprir o pão ou eles morrem de fome. Tá? Ou seja, chega um estado, um momento tá? onde não tem como né? É, você não decida. decida tá? Essa é a questão, tá? Decida, você vai confiar em Deus ou você vai colher né? a morte? Tá? e é claramente isso em todo o deserto e que todo dia né Jesus é, olha as Deus antigo testamento de promete tá que todo dia vai mandar o pão de manhã tipo seis horas tá e todo dia quando abrir a porta estava lá o Maná tá então eles aprendem não somente a viver do pão né mas sim tá é, depender da promessa que Deus vai suprir o pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Então, esse é o ponto aqui, tá? o pão nosso de cada dia. Perdão de nossas dívidas. A oração nos ensina não somente a pedir pão, mas também o perdão diário. O perdão diz a respeito da comunhão. Se não estamos em comunhão com Deus, não podemos orar efetivamente, né? Porque a comunhão com Deus, é, ela afeta também nossa comunhão com o próximo. Veja, então, é, quando pedimos perdão, né, é porque nós estamos dizendo, Senhor, sonda meu coração, né como o salmista diz, né? Sonda meus rins. Tá? Eu acho muito interessante isso, porque hoje a ciência prova, né? que é nos rins, né, nas entranhas, tá? Onde nós temos um sistema neural onde fica, tá, as emoções mais fortes. Tá? Eu acho muito bonito como a Bíblia antecipa isso, tá? Temos no coração temos um sistema neural, né? Na cabeça também. Só que nas vísceras, né, nos rins, né? no fígado, nessas partes, tá, tem um processo neural que guarda mais é, especificamente emoções muito fortes, tá? Então, aí ele está falando, né? De pedir o perdão para nós termos comunhão, que esteja plenamente pronto para estar com Deus. E assim com o nosso próximo. livrar do mal, é impossível viver neste mundo sem ser tentado. Até Jesus passou por isso, né? Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele escolheu, né, Se julgar Crer no que Deus disse, tá? Esse é um ponto muito importante. Esse é o um mal que não podemos evitar, até mesmo porque a cobiça está dentro de cada um de nós, por causa da nossa natureza pecaminosa. Observação, tá? É, quando falamos da natureza pecaminosa, é claro que estamos falando do nosso estado atual já. Mas, quando olhamos Adão e Eva, eles não tinha natureza pecaminosa. No entanto, eles foram tentados. O desejo veio, né? ou seja, é, independente da natureza pecaminosa ou não, tá? nós temos desejos naturais. E quando os desejos naturais estão é, corrompidos, tá? quando os desejos naturais nos dominam, aí nós podemos pecar. Tá. Isso é importantíssimo você perceber, tá? porque senão, é, às vezes as pessoas dizem assim, ah, Jesus venceu porque não tinha natureza pecaminosa. Mas Paulo diz que Jesus é o segundo Adão. Por quê? Porque Adão também não tinha natureza pecaminosa, no entanto, pecou. Porque foi uma escolha de crer ou não crer naquilo que Deus disse. A oração do Pai Nosso nos ensina que cada dia, a cada dia e a cada instante de nossas vidas devemos rogar pela proteção divina, né? Somente Deus para nos guardar, nos proteger, sondar, né? Nossos corações, nossos pensamentos, nossas intenções, propósitos, para que assim nós possamos, tá? Viver segundo a sua vontade. Muito bem, meus amados, nos concluímos, apresentamos o modelo de oração, da oração do Pai Nosso, explicamos a primeira parte da oração, né? Deus e a sua glória e mostramos as nossas necessidades é carência. Deus abençoe, meus amados, uma boa escola bíblica dominical para você que é professor, que está preparando já, tá? Deus abençoe. Ah, sim, se você quiser esses slides, tá? Manda uma mensagem no meu, no número de telefone que está embaixo do vídeo, meu WhatsApp, tá? Eu tenho um grupo onde encaminho todas, todos os slides, ok? É, Deus abençoe, a paz Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Curta e compartilhe.